É, meus amigos, teremos Evolution novamente aí no mês de agosto E foi anunciada essa semana a line-up com os jogos que estarão lá nesse evento de games de luta delicioso, A gente gosta tanto aqui no canal E nós vamos comentar sobre a line-up, expectativas e uma parada muito legal que vai rolar aqui no Brasil também Que pode levar algumas pessoas a poder conferir as finais da EVO Saudações delícias, sou o Caio Nobre E vamos para mais um videozinho de jogos de luta aqui no canal E eu estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje Alanios é evoluídos aqui com vocês. Eu estou aqui com meu querido Alanios para a gente poder comentar aqui sobre essa lineup da Evo, falar sobre os jogos e tal, e levantar algumas expectativas acerca desse evento e também Anúncios que podem acontecer ali, inclusive de jogos aí da Netherrealm, quem sabe né, rapaz, novo jogo chegando aí, 30 anos de mortal, não sei A gente vai discutir sobre isso daqui ainda e falar sobre a Platinum do Brasil que o Playstation está organizando Então já deixa o seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, Lanhos, deixa eu trocar minha tela aqui Pra gente poder conferir junto com o pessoal algumas informações da EVO Pra gente poder conferir também os jogos Só pra vocês se situarem, pessoal, quem ainda não viu, tá? O evento vai acontecer em Las Vegas, como vocês estão vendo aqui na tela agora Entre os dias 5 e 7 de agosto de 2022 tá? Vai se rolar um evento presencial aí Vai ser muito da hora, um final de semana inteiro aí Com muita pancadaria pra nós E aí, além dessa data aqui também Eles revelaram pra nós a line-up Alguns jogos que estarão presentes lá: Schoolgirls, Tekken 7, Street Fighter V novamente, King of Fighters 15 fazendo a sua estreia, né? Que foi lançado esse ano aí para nós, Dragon Ball Fighters, Mortal Kombat 11, Guilty Gear Strive. Melty Blood e Grand Blue Fantasy Versus. Ou seja, só jogo cabreiro, né, Alan? Só jogo pesado mesmo assim para a gente poder conferir e que a gente sabe que tem além de uma lineup de jogos foda, né? Tem uma lineup de players, pro players aí bem bruta, assim. Então a gente pode esperar aí algumas competições bem interessantes, principalmente de jogos que a gente gosta, como Street Fighter, Mortal Kombat, Dragon Ball Fighters, e eu tô muito ansioso também, Alan, só poder ver a estreia do KOF, e o que essa galera vai trazer pra gente, assim, né, com relação às mecânicas do jogo aí, agora que eles vão ter... Né, até lá eles vão ter tido muito tempo pra poder experimentar os personagens, já vão estar sabendo de tudo que o jogo tem a oferecer. E deve aparecer uns monstros aí no meio do caminho, e eu acho que vai ser muito da hora. O que você acha, Manolo? É, a respeito do KOF, eu ouvi, acho que foi ontem, cara, eu assisti uma partida do Xiao Hai, e, mano, o cara... Tava fazendo uns negócios brabíssimos com o Kyo ali, né? Já, já tava arrebentando. Então eu tô bem ansioso pra ver esses caras jogando. Eu acredito que desses jogos, né? O que mais promete partidas acirradíssimas, assim, é aqueles showzão mesmo... É Street Fighter V, né? Porque tá aí há muito tempo já. Uh, acho que dos jogos que estão aí, Street Fighter e Tekken, acho que são os que estão há mais tempo na estrada. Então prometem bastante aí partidas muito boas com players com técnicas absurdamente refinadas, né? Dragon Ball Fighters é aquele negócio que a gente já tá acostumado, aquelas partidas insanas, né? Que a gente pira... Mortal Kombat também, mas aí Mortal Kombat é mais pra gente passar nervoso com o bonecos chato. Até, até que o Mortal Kombat 11, cara, nos campeonatos dos Estados Unidos que rolam assim, e tem aqueles caras que a gente já conhece também, né? A gente já tá acostumado, tipo Sonic Fox, Ninja Killer e tudo mais. Eles até que variam bem ao panteão de personagens, assim. A gente vê muito em outras regiões a galera pegando uns personagens meio que padrão que a gente tá acostumado a ver, que tão meio que quebrado no jogo. Mas desses outros caras aí, a gente acaba vendo, sim, algumas coisas bem interessantes acontecendo ali. E, pô, a gente vê meio que o último campeonato de MK11, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, né? Acontecendo aí com esses caras disputando uma última vez, porque eu acho que na próxima EVA que for rolar, a gente já vai ter um novo jogo da Netherrealm aqui nas nossas mãos, aí ele deve substituir o Mortal Kombat 11 nesse processo. Não sei, né? Não sei. Depende de qual jogo vai ser também. Mas vai ser muito da hora, cara. Ainda mais que o último presencial que nós tivemos foi o Final Combat que o Sonic Fox ganhou. Então é achando a galera chegar com sangue nos olhos ali, principalmente Ninja Killa, vou poder ver se ele pega essa pra ele, né, mano? Vai ser doido. Essas partidas offline, cara, são muito boas, né? É, é literalmente a skill do cara ali, contando frame e tal. É um negócio brabíssimo. A galera que acompanha aí há um tempo, né? Deve estar tá se perguntando, né? Por que que o Smash não tá nessa lista, né? Porque o Smash Bros. tá aí há muito tempo. E, na verdade, foi a Nintendo que não deixou. Não tenho mais informações aí. Não sei o porquê, mas é a Nintendo que dessa vez falou, ah, não, vai não. Não deu pra entender, que o Smash sempre teve muito presente, sempre teve um público legal que acompanha os campeonatos lá. É um jogo realmente... Bem assim, competitivo, né? A gente vê algumas partidas bem sanas mesmo. Se você procurar no YouTube, por exemplo, vocês vão encontrar. Mas ainda assim, nós temos uma lineup de jogos ali muito da horas Só falando rapidamente: o PlayStation aqui do Brasil, junto com a Warner, eles estão fazendo a segunda edição da Platinum do Brasil, que é um campeonato aí que vai envolver também influenciadores e pro players aqui do Brasil. Onde o time vencedor, cara, vai ter a oportunidade de conferir a Evo presencialmente com tudo pago. Lá, velho, imagina só que é maravilhosa Então vai ser uma parada bem legal que vai acontecer aqui no BR também Nesse mês de março inteirinho aí Teremos lives e tudo mais Eu vou deixar o link da notícia completa Aqui embaixo no comentário fixado para vocês Do nosso site onde a gente fala sobre isso tudo Como é que vai acontecer Datas e tudo mais, tá? Vai ser muito legal, cara. Eu acho muito importante a gente apoiar isso também. Porque, pô, é os nossos brasileiros, né, mano? Achando de ir pro negócio lá e ver eles competindo aqui entre si por isso, vai ser louco, vai ser louco. Um outro ponto que é interessante a gente comentar com relação a Evo é a questão de anúncios, né, galera? A gente sabe que a Evo é um palco muito propício pra grandes anúncios de jogos de luta. E ainda mais que agora tá nas mãos do Playstation, que tá engrandecendo ainda mais esse evento aí pra gente e tal, é uma coisa a se pensar. Porque a gente tem aí jogos não anunciados como o próprio novo jogo da Netherrealm, que ainda não veio. O Ed Boon tá aí, já comentou a respeito disso, que a gente vai entender quando o jogo chegar, por que que eles quebraram o padrão, por que que não foi anunciado ainda e tal. E aí, é natural algumas pessoas pensarem que a Evo pode ser o palco a revelação desse jogo. Mas assim, nós temos duas possibilidades, eu acredito. Eles realmente segurem esse anúncio pra Evo no mês de agosto. Que ainda tá um pouquinho longe, né? Diga-se de passagem, nós estamos no mês de março ainda, no mês de março. Então até agosto ainda tem um chãozinho. Ou então, uhum. eles fazem um anúncio, um teaser, alguma coisa assim, antes... E na EVO eles entregam mais detalhes, ou então se eles já tiverem com o marketing desse novo jogo rolando nesse período, lá eles guardam para poder apresentar, sei lá, um personagem novo, alguma coisa do gênero assim, desse novo jogo que eles estão fazendo. Saca? O que que acha, Alex? Eu acredito que uma estratégia interessante seria fazer como a Capcom fez, solta um teaser para falar, ó, oh, tem isso aqui chegando, depois chega ali na, na metade do evento e solta o restante das informações, inclusive, eu acredito que a gente vai ter mais as notícias de 6 em agosto lá na EVO, hein? Com certeza. Eles vão mostrar pra gente coisas do Street 6 em junho ali, mais ou menos. Que é o Summer dos Estados Unidos, né? O verão deles lá. E aí, com certeza, cara, com as informações que eles vão trazer pra gente do jogo, que aí eles devem, eles devem trazer um pouco do roster, que vai vir, né? O roster base, e dar informações do jogo mesmo. História, mecânicas, talvez janela de lançamento, embora eu acredite que não, eles devem dar uma segurada nisso daí, por enquanto. Mas aí na EVO eles apresentam, tipo assim, personagens que eles não mostraram nesse primeiro evento, por exemplo Mas uh, levando em consideração que uma estação do ano demora cerca de 3 meses é, Agosto acho que ainda tá dentro, né? Então pode ser que o anúncio seja especificamente na EVO também né? Então eles devem ter já planejado para jogar lá na frente Uma vez que a EVO, ela sempre que... Ela meio que foi sempre o, o torneio do Street Fighter, né? Então é, todo, tem toda a ver aí a questão da parceria da Capcom com, com a Sony e tal Então é provável que se tiver dois eventos Ótimo, mais informação, mas se tiver um momento específico, talvez seja a Evo que é o evento da Sony hoje, né? E aí toda essa parceria faz total sentido. Voltando para o Mortal Kombat, anunciar alguma coisa na Evo é sucesso, né? Eu acredito que é um ótimo momento ali. Tá todo mundo olhando, toda né, a FGC tá de olho ali, tá esperando alguma coisa. Então seria muito legal se eles trouxessem realmente lá. É, eu acho que vai vir um evento muito foda aí, cara. Ainda mais que ele vai marcar o fim de alguns desses jogos, por exemplo, na Evo, né? Igual, por exemplo, Street Fighter V. No próximo ano, cara, eu acho que nós já vamos ter Street Fighter VI nas nossas mãos. que eles devem lançar esse Street Fighter VI, eu acredito, até mais ou menos ali, primeiro trimestre de 2023, alguma coisa do gênero. Sabe? Eu não acho que passa disso. Então aí, na próxima Evo, já seria o Street VI, não o Street V. Então... É uma chance, sim, cara, de despedida desse jogo. É a mesma coisa com o Mortal Kombat 11. A gente não sabe exatamente o que eles vão lançar ainda, o que eles vão anunciar pra gente. Se vai ser realmente um novo MK. Ou se vai ser um jogo completamente diferente. Isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar. Se for um jogo diferente, eles ainda podem manter o MK na lineup. Ou então eles já substituem de vez, como eles fazem, por exemplo, na época que vinha os Injustice da vida, eles tiravam o Mortal Kombat dali, deixavam ele como jogo secundário, na real, não na, não na lineup principal, mas colocava lá o seu jogo novo, na principal. Os outros eram coisas paralelas ali, secundárias. Mas vamos ver, mano. Eu acho que vai ser um evento é. muito foda. Sem contar que tem vários outros jogos que não estão na lista, não são das empresas que estão aí mas podem também vir aí várias informações, né, dentre eles o DNF Duel é um que pode ter aí janela de lançamento, tal tá, tudo anunciado em agosto, né, ali junto com, com o evento também. É, disseram que o DNF Duel chega no meio do ano lançamento dele, em junho, julho, por aí e aí pode ser que eles aproveitem mesmo ali para poder trazer mais informações sobre o jogo mesmo, conteúdos futuros, DLCs e tudo mais. Mas vai ser da hora, mano acho que vai ser um evento muito bom, a gente vai curtir pra caramba a gente vai acompanhar pra caramba e todas as novidades, obviamente, a gente vai trazer aqui no canal para vocês, minha gente. Então, agora a gente quer saber, obviamente, a opinião de vocês, queridos inscritos aí, o que, é que vocês pensam a respeito desse evento? Quais são suas expectativas para esses jogos? Vocês acham que esses anúncios grandes aí que a gente comentou aqui nesse vídeo, novo jogo da NetherRealm, coisa relacionada a Street Fighter 6, vocês acham que vai acontecer tudo na EVO mesmo? Vocês acham que vai rolar um pouco antes e na EVO eles vão engrandecer mais ali essas informações, trazer trailers mais robustos e tal?